e aí pessoal bom dia boa tarde boa noite com vocês aí mais um vídeo aqui falando sobre arrumar o batente da porta a maneira simples fácil e barata entendeu estamos aqui agora no quarto do William, quarto novo aqui parede nova essa parede foi feita nova e esse daqui é a porta que paguei com o pedreiro profissional fazer eu vou mostrar para vocês a diferença do um amador, a luz aqui está improvisada ainda, a gente tem que fazer a instalação elétrica. É de um amador como sou eu, um amador curioso, que procura sempre aprender para fazer por si mesmo. E de um profissional. A, o vídeo passado do Quarto da Diana vocês viram lá, que foi eu que eu sentei a porta. Expliquei para vocês. Esse é do pedreiro profissional. Vou mostrar para vocês a diferença. Show! direita aqui, passar esse fio aqui em cima aqui, olha a diferença de um pedreiro profissional e para eu que sou amador, eu acho que é eu que sou profissional na verdade, então essa porta aqui gente, tanto, tanto essa como a outra, o batente é de pinos, então o pinos tem tendência a estufar, empenar, aqui o que aconteceu? Aqui em cima estufou. Aqui, daqui até mais ou menos um metro, estufou também. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planear. Mostrei num vídeo passado como se planeia gastando apenas 20 reais com a furadeira e o kitzinho que eu comprei. Vou fazer a mesma coisa. Só que dessa vez eu não vou usar o rosinha Que o rosinha eu usei na vez passada demorou muito Eu vou usar o em formato de cone, que a pedra é mais rústica Então eu vi que ela, o serviço rende mais com ela Primeiramente você tem que fazer aqui Aqui em cima aqui o fio está livre né? O fio está impedido, tá? Você vai marcar Eu não tenho um lápis, o certo é um lápis de pedreiro não tenho, vou marcar com a caneta Então marcar com a caneta aonde eu começo Entendeu? Isso daqui é só para marcação, só onde está pegando. Aqui no meio aqui não está pegando. Vou começar a treinar aqui de novo. Aqui de novo. Aí vou vir até onde não está pegando. Então aí eu já sei que não está pegando. Opa! Aqui em cima aqui.. Pelo meu ver, não está pegando, tá bom? O único problema que deu foi aqui. Aqui que deu esse problema. Aqui. Aqui que deu esse problema. E aqui embaixo, aqui um metro depois. Então eu vou ter que lixar aqui, até aqui, até aqui. Aí, depois, começar a lixar daqui um metro depois. A, a broca que eu vou usar no vídeo passado, que eu terminei a porta com ela, foi essa broca de formato de cone aqui. A broca boa, uma pedra na verdade, né? Chama de bloco, mas é uma pedra muito boa, serviço excelente por apenas R$20. reais. Curta o barulho comigo aí, assim que terminar eu volto mostrando a finalidade final do serviço aqui para vocês. Bora fazer barulho, galera! Sempre assim, galera. Lixando, medindo, lixando, medindo. Pra não passar, entendeu? Não fosse fazer aquele buraco feio. Sempre assim. Você lixa, mede, lixa, mede. Pra não ficar aquele buracão. Você quer só o espaçamento. Você quer só a porta livre. Você não quer deixar o bater de feio. Aí galera, aqui em cima tá perfeito. Agora a gente vai pegar aqui a parte de baixo. Em assim, está perfeito. Cheguei no que eu queria, não vou passar disso. Agora eu vou pegar daqui para baixo. Não vou precisar da cadeira agora. Então coloco ela para lá. Então, galera, finalizando aqui, terminei a portinha aqui, gastei duas horas para fazer a portinha, por isso que eu cortei o vídeo, porque a pessoa, se ficar duas horas assistindo o vídeo para ver eu finalizar a porta, não dá, né? Então, galera, é o seguinte, essa porta aqui, ela foi lixada aqui, foi lixada aqui e até aqui, mais ou menos um metro, entendeu? Entendeu? Tá fechando perfeitamente agora. Tanto é que no começo que eu tentei fechar a porta não fechava, né? Vamos ver se consigo fechar com o fio aqui em cima. Se não se não conseguir, eu vou ter que desligar a luz e gravar um pouco no escuro. Vou fechar aqui a porta aqui só um pouquinho. Vamos ver se vai. Aí, galera, ó. o fio deu uma pressadinha lá em cima lá, Ó, ó tá preso? Mas ó, Tá perfeito, ó. Fechou perfeito. Tá justinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui até embaixo. Ó. Se você vocês é até embaixo. Que ela tá justinha. Ó. Perfeitinha. Tem embaixo. Agora. Eu vou. Finalizar. Finalizar. Vou abrir ela aqui, para soltar o fio aqui O que que eu vou fazer? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui Deixa eu dar uma ajustada aqui Vou ajustar aqui Um pouquinho para baixo aqui Isso, para mostrar ali Esse risco aqui, ó Vermelho aqui Eu já medi Eu vou colocar a fechadura Ele tá medido, só, é só eu pegar Fazer os buracos aqui colocar a medida da fechadura aqui e encaixar a fechadura que já está comprada. fiz aí isso daqui, fazer ali embaixo no batente ali, finalizar a porta. então aqui galera é o seguinte, tá perfeitinha a porta, vocês viram que ela não abria, quer dizer, abria abria, não fechava, né? ela ficava para fora. então usei usei essa fura, furadeira Com essa pedra de cone aqui E o kitzinho da pedra de cone é, Como aqui era muita coisa Em vista do, do outro quarto Eu usei os pequenininhos Para fazer a abertura Depois eu finalizei com esse daqui Deu um acabamento supimpa, entendeu? Deixa eu terminar aqui dar um acabamento aqui Então é o acabamento supimpla Perfeito Para você que não tem dinheiro, não tem como Comprar Uma trainer Se você tiver também Um formão Que esse é essa aqui ó, Um formão, que esse daqui eu vou usar para para fazer O lugar da fechadura Se você tiver um formão, o que você pode fazer? Você vem aqui com o formão, se for muito grosso O espaçamento, você vem aqui, ó bem amoladinho, você não precisa nem bater, é só você ir tirando lasquinhas, pequenas lasquinhas para não deixar buraco, e vai, vai, e depois você pega a pedra, finaliza com a pedra, aí deixa bem lisinho, fica bem lisinho, fechou? É isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha, fala para seus amigos como que faz assim, baratinho, custou apenas 20 reais, e seu tempo, é lógico, né? economizei para fazer esse daqui, se fosse pagar alguém para fazer, uns 150 reais para endireitar essa porta, como foi duas portas, economizei 300 reais, fica a dica, valeu, abraço, até o próximo vídeo, fui!